não e a gente canal e no vai então a gente é é Isso. tá sei, eu já aqui Vai nesse um aqui. Ai da tem, de de de porra. Papel ah. Nossa. Nossa, eu não vou passar pela janela Nossa que bom vai pra qualquer parede que... Nossa O <risos> que dá pra fazer? O que dá pra fazer? Olha as traças de cara aqui assim ó O cara conseguiu fazer isso, que é de controlo A gente vê que ele faz esses barulhos, que eu tenho esses Eu não tenho robô com esse boleto tudo? Tá tá, por que? Por que não provar um carro pra você bater? Eu sou bac. Eu yeah. não amo. Ah, Sim... É é. voltar lá. Eu não vou Como é gente vai? Vamos marcar lá e sair Ai! I'm Oh Interessante <laughs> <laughs> so Tá com aqui. Oh, meu Nossa, eu fiquei parado. que Deixa eu deixar? Nossa. Nossa! whatever. levar a luz Que Que Que gente, isso aí favor! tchau boa tudo